aqui agora no buffet, que você paga valor de 49, mas é tudo incluso você pode pedir quantas vezes você quiser e olha só a minha sobremesa olha isso isso aqui é a minha sobremesa e aí galera, beleza? e aí, tudo bem com vocês? seguinte, hoje eu tô aqui, aqui no Lago Negro Lago Negro e eu vou mostrar pra vocês beleza? como é aqui, vou dar uma caminhada por aqui ver se a gente encontra alguma coisa, eu vou mostrar logo o lago esse lugar é muito top, mano. Se liga. Olha isso. Olha a luz. Olha assim. Olha. Vamos caminhar por aqui e ver o que a gente encontra aqui. Vamos mais lá na frente. Tem muita gente ali. Vamos mais na frente. E o melhor, gente, aqui de gramado, é que a gente pode andar assim, ó, com o celular na mão ou com a câmera e você não vai ser roubado, não vai ser assaltado. Isso é o melhor. O melhor de tudo é isso. E sem falar que a galera aqui... Tanto faz, se você tá filmando, tava tendo foto, agora não se importa, tô, tô chegando aqui perto de um tronco de madeira, tipo daqueles troncos que a gente vê em filme, na beira do lago, tá ligado? E, ó, tipo assim, ó. Só o só Basicamente, esse foi o daily vlog aí. E eu acho que esse vídeo acaba aqui. Esse que vocês acabaram de conhecer foi o Lago Negro. Pois é, aqui de gramadas. Então hoje não deu tempo a gente ir lá nos supercarros, né? Mas fica ligado, hein? E o passa aí, ó. Se inscreve no canal. É nós, tamo junto. Valeu e até o próximo vlog. É isso aí. É isso aí. Não,